E hoje vou-vos dar três ideias de fotos com maquilhagem, por isso se vocês quiserem tirar fotos desse tipo é só continuar a assistir e espero que gostem. Vamos então começar pela primeira ideia, é um retrato simples. Para este tipo de foto funcionar é um truque mesmo muito simples, vocês só precisam de estar à frente de uma janela com luz natural ou ring lights ou candeeiros à vossa volta para a luz ficar uniforme na vossa cara, ficar com a pele mesmo muito bonita com poucas sombras. Como segunda ideia, vocês podem ficar na primeira ideia e retirar um detalhe ou metade da cara ou algum detalhe da sombra, por exemplo. Para a terceira ideia, nós podemos tirar fotos no nosso local onde nós fazemos normalmente a maquilhagem. Vai estar tudo rodeado de maquilhagem, de cores e acho que é uma boa ideia para este tipo de fotos. mostrar -vos aos vossos seguidores onde é que vocês fazem a vossa maquilhagem. Outra ideia e bastante simples é uma foto de produto, onde vocês não aparecem, mas há para fazer alguma publicidade, algum produto que vocês adorem, por exemplo. É uma foto bastante simples e muito fácil de criar. Para a quinta ideia é uma foto de perfil. Eu coloquei aqui o truque. Nós criamos diagonais, por isso, ao colocar as mãos no cabelo criamos aqueles triângulos que vocês estão a ver e dá muito mais movimento à foto e fica uma foto muito mais interessante. Por isso, usem este truque. Para a sexta ideia é nós fazermos uma foto a retocar-nos no espelho para isso nós só precisamos de ir para o nosso local onde nós costumamos fazer maquilhagem colocar a câmera atrás do espelho sem que ele apareça e a foto fica assim é uma foto muito interessante porque aparecemos nós e também o nosso reflexo e é uma ótima ideia de foto a vocês aplicarem a vossa maquilhagem no espelho outra ideia bastante simples é flat lay de maquilhagem vocês só precisam de colocar os vossos produtos alinhados ou não em cima de uma superfície interessante, neste caso eu pus um tapete de cor-de-rosa e a foto final fica mesmo muito bonita. Outra ideia que vocês podem fazer é utilizar a luz do pôr-sol, como vocês sabem é uma luz muito bonita e fica perfeita na cara e as fotos ficam sempre, sempre, sempre, sempre bonitas, por isso utilizem o pôr-sol a vosso favor e tirem fotos de maquilhagem. Outra coisa que vocês podem fazer é aplicar o vosso batom, ou seja, vocês vão estar com um batom bastante forte e vão estar com o batom na mão e dar uma foto super super gira, é bastante simples, mas fica mesmo muito bem. Vocês também podem tirar fotos do ambiente e eu vou-vos dar aqui dois exemplos. O primeiro exemplo em que eu estou deitada na cama, muito casual, e outro exemplo em que eu estou simplesmente no meu quarto a dançar, a olhar para a câmera, uma coisa mesmo muito simples, e dão duas fotos bastante giras. Espero que vocês tenham gostado destas ideias todas e consigam aplicá-las no vosso Instagram. E é isso por hoje, Vemos nos amanhã para outro vídeo.